Uma vez que as festividades de ano novo acabam e o ano já não é tão novo, somos todos forçados a reavaliar nossas resoluções e promessas e passamos a olhar no espelho com mais atenção. Então, fazemos um balanço de nós mesmos, tentando permanecer o mais honestos possível. Quando Lexi e seu marido fizeram suas promessas no começo de 2016, eles decidiram que era hora de perder o excesso de peso. O casal, que disse sim em 2015. Pesava um total de 347 quilos em conjunto e consumia 8 mil calorias por dia, antes de perder metade do excesso de peso em apenas 12 meses. Sua jornada para alcançar essa perda de peso incrível começou no início de 2016, quando os dois decidiram mudar radicalmente. No momento em que essa decisão foi tomada, Lexi pesava um pouco mais que 226 quilos, enquanto Dani estava com quase 127 quilos. O casal alcançou seu objetivo de maneira notável. E, um ano após o início desta jornada, os dois estão em forma e tão apaixonados quanto antes. Dani e Lexi acreditam que o seu desejo de passar por tamanho desafio juntos foi fundamental. Lexi começou a jornada vestindo 58 e agora veste 44. Duni também emagreceu significativamente, passando de um tamanho de calça 52 para 44. Inicialmente, o casal não tinha nenhum tipo de planejamento. Eles apenas trocaram o fast food, por alimentos saudáveis e começaram a se exercitar entre 5 a 6 vezes por semana. Além disso, Lexi frequentava aulas de zumba regularmente, o que ajudou a alcançar resultados tão impressionantes. Em sua página no Instagram, Lexi fala sobre ter chegado à obesidade mórbida e agora incentiva outras pessoas a adotar mudanças de hábitos mais saudáveis. Agora. Quase dois anos depois do início desta jornada, Lexi ainda está se mantendo na linha. Conseguiu perder mais de 130 quilos, pesando cerca de 82 quilos atualmente. Dani também não ficou para trás e hoje pesa 86 quilos. Lexi, que perdeu incríveis 137 quilos em apenas 18 meses. A história de emagrecimento de Dani e Lexi é uma daquelas que servem como um pontapé inicial, uma inspiração para todas aquelas pessoas que não acreditam que são capazes de perder o excesso de peso.